Alô, cocadinha? Ah, tô ouvindo minha Música aqui, Música Música posse, um clássico, Música Música Música Música Música Música Eita, cocada! E aí? Mas diga aí, amigo, quais são as novas? Como é a história? Corte de ponto de deputado na Assembleia Legislativa? Jamé! Jamé! Corta não! Nem Gervásio corta, nem um outro corta. Não adianta, é cena, jogo de cena. Não, Cocada, eu fui credenciado na Assembleia há três décadas. Essa história é antiga. Ninguém corta ponto de deputado ali. Faz que corta, anuncia que corta, mas quando é no fim de mês, vem tudo pronto. Corta não. Ninguém tem essa coragem. E o corporativismo é muito grande. É época de campanha, a galera esquece que é servidor público, que tem mandato, que tem compromisso, não vai nem lá. Com as exceções, tem as exceções, não podemos botar todos, mas a grande maioria não tá nem aí. Pode morrer, não. E não sai na Assembleia não, viu? É no Senado, é na Câmara Federal, do mesmo jeito. Essa turma que tá todinha aqui na Paraíba agora, deixa passar a eleição pra tu ver. Ah, né? Não. Corta não, não corta não. E daqui pra eleição a pisada vai ser essa mesmo. Aí depois da eleição é que o cabo do cara vai descansar. Sem falar naquelas famosas licenças... Eu acho engraçado aquelas licenças que tem na Assembleia, né? O cara precisa fazer um acordo político ali, aí adoece. <risos> não, eu não estou dizendo que não adoece. Eu estou dizendo que, coincidentemente, quando é preciso, por exemplo, o camarada, num acordo, precisa botar fulano, que é suplente. Aí o titular adoece. Pega uma gripe, uma tuberculose, não sei o que dia, não morre um, não morre... graças a Deus, né, graças a Deus, não morre um. Não, não, não, não. Ô, oh, cocada, você não já está acostumado com isso, não, é? Né? Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãozinho, olha, o problema eu vou lhe dizer qual é. Enquanto não mudar a nossa cabeça de eleitor, nada disso muda, a gente reclama, reclama. Aí quando chega no dia da eleição, diz, não, eu não quero perder meu voto não, aí eu vou votar em quem vai ganhar, vota nas piores porcaria. É, enquanto não mudar isso aqui, nosso velho, não muda nada. Eu desafio você me mostrar um contra-cheque de um deputado que teve um conto cortado e descontado, porque cortar e não descontar não cortou, né? Você faz o seguinte, você vai atrás, você é muito furão, tá aí na Assembleia, pega um contra-cheque de um deputado que, não, que faltou, um deputado que faltou dez dias, ou vinte ou um mês, ou faz tempo que não vai. Aí você me mostra lá descontado, aí liga pra mim, viu? Não corta! Meu nome é Tchau! Valeu, Cocadinho, um abraço! Cocada, ele parece que não tem jeito, não. Tava já com 60 anos engenho, meu Deus do céu.